Ei, hey, colosso aqui com mais um vídeo de Fallout 76. E hoje, pessoal, quero trazer para vocês uma gameplay aqui de Fallout, principalmente focado para as pessoas que não jogaram o jogo ainda. Então vou fazer um personagem bem rapidamente aqui, tá? Vou escolher qualquer rosto aqui, uma coisa bem exótica. Pronto. Ok, enter. Vamos lá. É. GT e a ideia é o seguinte pessoal, é, é fazer o jogo aqui, a gameplay, para exatamente ajudar quem não sabe nada do jogo, tá? Tem algumas coisas aqui, nesse início do jogo, que você pode pegar, tá? Tem que ficar atento, eu acho que aqui não tem nada. Lembre que por aqui tem alguma coisa, tem muito tempo que eu já joguei, tá? Vou perder tempo, vamos pegar o nosso Boy aqui, que é basicamente o um menu do jogo gente, pra quem nunca jogou você vai ter acesso às suas armas é, equipamento, status do personagem, subir de nível por aí vai uma coisa que eu quero ensinar para você é o seguinte, você aperta tab você vai pro seu pipi boy, só que vocês vão ter essa visão do pipi boy eu já falo pra vocês muda aqui ó, a visão em V, pra quem tá jogando no PC tem que ver nos consoles qual que é a hotkey você muda para essa que ela é mais rápida, tá vendo? Não tem aquela animação do braço levantando. Então, embora. Vamos seguindo aqui. Ah, é ali embaixo, ó. Vai seguindo esses vault boys aqui. Que ele vai apontando para onde que tem que ir. Eu tô de olho em é umas mesas aqui, ó. Essas mesas tem alguns itens úteis para comer. Nada demais, tá, gente? Podem seguir tranquilamente aqui. Tem ficar trocando muita ideia aqui, ó Pack, Hadway. Pra quem não conhece Quem não viu meu vídeo Eu fiz um vídeo De suprimentos pra você construir as coisas Quem não viu meu vídeo Tem um vídeo aqui no canal Na playlist do Fallout Isso aqui é só pra você É um item estético, tá gente? Eu não vou pegar, não quero ficar com esse chapéu horroroso o camp é onde você vai construir a sua base, tocar seus itens. Tudo isso está explicado no. Essa semana passada. Então fiquem atentos lá. Vou equipar esse óculos. Ah, vou pegar os cartões aqui. Ó. Esses cartões, gente, é o seguinte: é para você subir de nível. A gente subiu de nível. Aí é o seguinte: aqui é muito é simples. Você começa. Com um nível em cada um dos seus atributos. Força, percepção, endurance, carisma, inteligência, é, ação, agilidade e sorte. Tá? Todos eles têm a sua, é, os seus benefícios. Os primeiros, mais essenciais, na minha opinião, são força e inteligência. Por quê, gente? Inteligência faz com que você ganhe... É, mais experiência quanto maior sua inteligência mais experiência esse número dois que tá aparecendo é porque eu escolhi subir um nível lá então passou para nível 2 cada carta vai ter um valor vocês estão vendo aqui ó um para você equipar então você tem que ter ali a quantidade de, de pontos naquele atributo para você conseguir equipar a carta. Eu não consigo equipar, por exemplo, três cartas nível 1 um, um personagem que tem inteligência 2. Entendeu? Basicamente seria isso. Vamos lá, vamos seguir aqui. Fazendo alguns cortes aqui nas, nas telas é... De load aqui que saiu do Vault, gente. Vocês vêm para cá porque aqui você já pega uma primeira arma, tá vendo? para você equipar, você vai no Tab Item Armas e equipa ela. Aquele quadradinho ali dica que você equipou. Se você quiser favoritar, você tem aqui: ó, aqui cadê a ah, é, FAV, no meu caso aqui a letra C. Tá? Quando eu arrasto aqui a bolinha do mouse. Consigo pegar ela rapidamente aqui embaixo? A gente vai pegar um facão também, que é muito importante. Tá, cara. Eu vou conversar bem rapidinho com ele aqui, tá, pessoal, pra gente não delongar muito o um vídeo. Tá? tá, alguma coisa. Supervisor, tá bom. Beleza, gente Desce aqui E aí a gente já vai seguir, pessoal para nossa primeira missão aqui, ó O quadrado São as missões principais, ok? Vamos seguindo aqui Pesca essas moças aqui Ela tá querendo Alguém enganou ela, coitada É... Tá... <risos> Perdendo tempo aqui, achando que tem alguma coisa Lá no vault, lá não tem nada Bora, vou, vou seguindo aqui, gente Fazendo de bobo Eu vou pedir ela uma arma, tá? Então você não tem uma arma extra? Pronto É isso que eu queria, pronto Não precisa perder mais tempo não Vamos, vamos favoritar ela aqui e aí, a gente usa ela para aparecer os primeiros inimigos. Aí é o seguinte, gente. Vamos, o que eu indico é, vai direto para as primeiras missões. E aqui, quando você estiver em, em áreas abertas, vai apertando o botão do da câmera VATS. No computador aqui no PC, é a letra Q, ó. Aqui, ó. Vai pegando as coisas, tá, gente? Isso ajuda um pouco, porque você vai precisar de tudo que você achar. Pegando isso aqui, bebidas, elas dão alguns benefícios. Garrafa vazia serve para você colocar água nela quando você achar uma fonte de água. Você pode colocar água nas, nas garrafas vazias. E vai seguindo aqui. Vocês estão vendo ali embaixo no minimapa, nos indicadores ali. Quando tá aquele indicador ali, quer dizer que é uma porta. O objetivo está além daquela porta. Troncos caídos eles te fornecem madeira. Opa! Tirando aqui, pegando isso aqui para poder fazer algumas bebidas nas estações culinárias. Faço mais para poder vender, tá gente? Perdendo os buffs que essas bebidas dão, não. Apesar de serem úteis, tá? Não quer dizer que não Podem ficar atentos aí. Parecendo que tá no... Ah, tem aqui. Investível cadáver. Como essa, essa missão secundária, ela tá no, no caminho da gente, vamos fazer. Mas eu não indico, tá, gente? Não indico. Não faz muita missão secundária no início. Vai direto nas missões principais. Porque vai ter maior benefício para você, tá? Você pode pegar essas coisas todas, gente. Carro, tudo serve para vocês é, depois. Aqui a é chave do cofre. Alguns papéis. Temos dois grampos. Aqui não tem segredo. O tema de abrir fechaduras é parecido com o do Skyrim. Você tem que achar a posição do grampo certo e torcer Vezinho de caça. Vamos lá, aí vocês vão usando as armas de acordo com o que vocês quiserem, tá gente? Aqui é uma fonte de água, tá? Se você apertar o R e tiver uma garrafa vazia, você coleta essa água. Tá vendo Olha lá? Ó. Fez o um barulhinho de coleta de água. Ó. Coletei. Quando eu mexo com essas coisas, ó, carnes de sangue e inseto. Isso aqui é uma estação culinária, certo? Para você cozinhar alimentos. Primeiro ponto, gente, você nunca vai morrer de fome ou de sede. Isso só não vai te dar os benefícios. Tá vendo aqui? Alternar itens criáveis, ele vai deixar apenas os itens que você pode criar. E aí não fica aquele monte de item te atrapalhando, tá? Aqui, ó. Peguei água. Ferve a água antes de beber. Mas depois eu vou eu vou ensinar para vocês... É, aonde vocês podem pegar água que não dá radiação. Água fervida dá radiação. Vocês não precisam ficar preocupando demais com radiação também não, tá, gente? Ela diminui a quantidade de vida que você tem. Mas, assim, é muito fácil você curar a radiação. E, e às vezes, a gente fica com um medo excessivo de radiação. E, na minha visão, não tem nada demais. Né? É radiação só não pode pegar excessivamente porque senão você vai ficar com pouca vida demais tá e para quem já pegou muita radiação já deve ter adquirido algum tipo de mutação as mutações a princípio para quem não conhece o jogo pode se assustar um pouco ficar com medo daquilo ser uma coisa ruim de certa forma ela é porque ela traz alguns é, malefícios redução de força Alguma coisa do tipo, tá gente? É, mas ela também traz benefícios Meu personagem principal, por exemplo Eu tenho um monte de ações eu, eu gosto Quando vocês virem esse tipo de estrutura na água Quer dizer que isso aqui fornece água filtrada, tá gente? Aqui eu não dei sorte, não tem nenhuma água aqui para eu pegar Mas ali é, é a melhor água para você beber Vamos aqui logo na missão principal mas então, as, a, as mutações, depois que você cura elas... Aqui tá falando... É, quando você tiver num grupo, o que, que você pode fazer? Falando nisso, eu até esqueci de entrar num grupo. Pra fazer missões ali, aí você pode fazer as missões em grupo, pode fazer sozinho. É do jeito que você quiser. Vamos entrar num grupo aqui antes de seguir aqui, que vai ter um diálogo aqui. Olha só. Aqui, ó, você vai em Social. Letra C no computador, você vai nessa chavezinha equipe pública, tá? Eu gosto muito das equipes casuais, porque eles dão bônus de inteligência. Outras, tá vendo? Dão, dão outros tipos de bônus. Tem vários tipos de equipe, ó. equipe de operação diária, eventos. Depois eu vou explicar o que, que é isso, tá, gente? Eu não vou criar uma, não. Eu vou entrar nessa daqui. Já tem uma pessoa. E aí eu vou ganhando bônus. Viu? Deixa eu até mostrar uma coisa para vocês aqui. Que se eu for em vantagens... tá vendo isso aqui? ó Isso aqui é uma carta que o meu grupo está me dando de vantagem. Então aqui, efeitos de mutações são 25 mais fortes e parceiros também estão mutados. Eu não tenho mutação, mas se eu tivesse, eu estaria ganhando esse benefício. Gente, Fallout é um jogo de escolhas, tá? Então você pode escolher o que você quiser fazer. aqui ó. Posso atacar o cara... Se eu tivesse carisma ou sorte mais é, dois ou mais, eu poderia usar essas essas diálogos aqui. Eu não tenho, então não tem como. Olha, lá, os caras estão tá achando que tem um tesouro. É o seguinte. É o seguinte, cara, eu não vou atacar não. É, vamos, vamos meter a porrada nele. Vamos lá. O alt, gente. O alt esquerdo. Se você apertar alt esquerdo, ele dá uma porrada forte. Se você segurar esse mesmo botão, você joga granada. Como eu não tenho granada, ó. Tá vendo? Ele não joga. Vamos lá, vamos conversar com ela. tô continuar a nossa missão. Beleza, vamos lá. É, o que foi isso? O nome Crane. Ah, tá, vai ter uma missão que a gente vai na base desse Crane, tá, gente? Depois, vai fazendo, a gente vai descobrindo, tá? Eu só vou passar os diálogos com mais rapidez é pra o vídeo não ficar longo. É, tô procurando a supervisora. Mas já ouvi falar. Já tá um disco. Ah, tá. Ele quer que, que... Que trocar informações por uma ajuda Tá bom, filho Ok Tá ah. Tá lá, é convite para o correio inteligência Eu fingir seu crime segurar o shift aqui, ó. baixo tá vendo? Visualização com o mouse. Isso tem no, no, nos consoles também. Você pode movimentar a câmera. Vamos dar aí. Beleza. É o seguinte, cara. Vamos ver o que, que a gente tem que fazer aqui. Essa, se você segurar a, o botão de recarregar a arma, você... É... Você guarda, tá? A, a sua arma. Não sei o que que esse cara tem para falar? Ah, esse aqui é mais um tutorial, tá, gente? Então olha lá. Ó. Vamos us usar aqui, ó. É, vamos aqui ó. primeiro contato. O... Escute o registro. Você vem aqui, ó. Olo, tá vendo? Vamos escutar Camp, esse mesmo Estamos escutando, tá? Tá aqui em Discos, Ok? Sem segredo, tá gente? É porque quando você não sabe, né? É foda mesmo O seu Pipe Boy ele tem uma Um lugar pra pôr disco Pra escutar as coisas, tá? Agora, o que, que ele está pedindo na outra missão ali para você construir algumas coisas do camp? Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso. Beleza? Olha lá, ó. leia o diagrama, esquema. Você vai vir aqui em anotações. Essas, essas anotações, gente, quer dizer que é, esses esquemas são coisas que você pode construir, tá? E, e se você não souber isso, quando você for lá na sua lista de construção, você não, não vai aparecer e você não pode construir. Tá? Vamos lá. É... Ah, eu tinha que falar com o né? Uma bancada de armas no seu camp. Ah. Ok. Aqui o que, que tem? Descubra. Criar uma arma. Um pedaço de armadura. É aqui, gente. É o seguinte, ó. Isso aqui são bancadas. Bancada de armas. Aqui bancada de armadura. Aqui vai ter alguns itens, ó você pega a tá? é, cama de metal vamos aprender você viu ali que tinha um botão para poder segurar esse, esse negócio meu container entre parênteses estoque é são as suas coisas você pode guardar toda a sua sucata mas que que você tem que fazer antes você vem numa bancada aqui tá vendo ali R desmanchar itens aperta o R e aperta aqui ó desmanchar todas as suas sucatas você aperta Espaço aceitar, ok. Acabou. Agora eu eu falo para vocês aí sim. Você aperta o T para poder guardar sua sucata que ela tá desmanchada já, tá? Senão ela fica ocupando espaço à toa, aí é perder tempo. Viu? Esse vai ter uns baús aqui. Você pegar algumas coisas. Colchão no chão. Cuidado para dormir no colchão. No chão. E você pode acabar adquirindo uma, uma doença. Vamos criar uma arma, como ele pediu aqui. Tá? Você aperta o Q para ver o que, que você pode criar. Tá vendo? Eu posso criar essa tábua, machadinho, uma faca, uma machete, armas caseiras, ó, tá vendo? Arma de seringa, armas de arremesso. Vamos criar uma arma E ó. Pistola eu já tenho. Vamos pegar esse, esse revólver. Aqui. O que, que, que vocês têm que olhar aqui, gente? É o seguinte. Tá vendo aqui ó, o tipo de munição: 38, 45, 308. Cria armas diferentes, porque aí você tem é, diversidade é, de armas. Tá. Depois eu vou mostrar para vocês o sobre o score. Ali tá. E é, você vem aqui na, na armadura: como criar armadura. Eu não indico vocês ficarem criando armaduras, essas coisas. Isso tudo aqui eu sei porque eu tenho um outro personagem. E aí eu posso criar, tá, gente? Deixa eu até resgatar esse item aqui. Quando você vai aqui. Não, não. não quero mudar nada. Quando você vai aqui, se você apertar o botão Menu, vai aparecer aqui o um negócio Tabuleiro, ok? Esse tabuleiro são as temporadas do Fallout. Quanto mais pontos você vai marcando na sua jogatina, vai seguindo aqui, tá, gente? O tá preto aqui é o que eu já ganhei. Então você vai seguindo aqui o tabuleiro aqui. Mas como que eu ganho pontos para seguir o tabuleiro? Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui desafios? Beleza. Tá vendo esse score aqui? Esse score são pontos para você ganhar no tabuleiro. Então se você for fazendo isso aqui, ó, diário, todo dia que você entrar no jogo, que você fizer isso aqui, você vai ganhando esses pontos aqui e vai somando lá no seu score, ó. Aí no tabuleiro, o próximo nível meu aqui, ó, tá vendo? Eu vou ganhar esse item aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Nível do score 54 de 100. Preciso de 2350 pontos para passar pro próximo nível. Então é basicamente isso, assim que funciona. Tá? Então você tem tanto desafios aqui diários como semanais, tá? Os semanais obviamente vão dar mais pontos porque são mais elaborados. Beba, aqui ó, coisa simples, ó, beber bebida alcoólica, 25 bebidas que você beber, você ganha mil pontos. Então para quem está começando aí é super simples, tá? Deixa eu criar aqui para vocês, para te mostrar. E aí a gente finaliza esse esse esse Deixa eu criar um aqui que tá. eu Isso aqui é só um item estético, tá, gente? Estético. Então, pessoal, é o seguinte. Por enquanto, a gente vai finalizar esse vídeo. Por aqui, eu vou só equipar aqui pra vocês pra mostrar. Quer ver? Aí, ó. Uma roupinha nova, tá vendo? Só estético. Só estético. E aí no próximo vídeo eu continuo com vocês, tá bom? Um grande abraço para todos, até a próxima, tchau pessoal!